Parece que eu vim parar de novo nas backups. Fala galera, beleza? Que quem fala com vocês é o Kashi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu vou vir aqui no início já para mandar salve pro o Loma. Que vai estar participando desse vídeo junto com a Chocola. Igual no último vídeo das backgrounds que a gente fez. Então, espero que vocês gostem. Deixa o um like, comenta alguma coisa aí pra ajudar com o engajamento do canal. Até porque a gente já tá batendo quase 100 inscritos. E sério, muito obrigado pra vocês que estão ajudando em se inscrever no canal, tá ligado? Comentando nos vídeos. Porque isso me faz querer gravar mais ainda os vídeos. Então é isso. É, eu acho que eu preciso arranjar uma saída daqui, né? E é isso. Bye, bye. Fiquem com o vídeo. Na moral, ô Doma, tua skin é muito feia. Olha que legal. A já tá rodando pra vocês. Com o carinho. vamos nós de novo. Eu acho que eu tô... Tô preparado. Ah, vamos nós nos foder de novo, galerinha, anda. Doma, com nós? Eu estou com vocês. Peraí. Doma tá perto. Fica parado, Doma. Doma, você é que nem criança na feira. Fica parado. foi café com Onde é que você foi? Achei, aqui. Vem, vem, vem. Vem a nós. Olha lá, olha seta ali, acerta ali, caixa. Ai, que susto. Ah, tá, você tá aqui. Meu Deus, velho. tô Eu muito perdido. Esclavo, vocês aqui. <risos> Ai, caralho. Que isso, gente? Apareceu embaixo um, um bicho é, aqui. Jump -scary. Jump -scary. É, jumpscatty. Jumpscatty! Lelma, pelo amor de Deus, meu filho, muda tá só Calma, tá, configuração. Eu quero botar um som no máximo. então <risos> assim, tem gastos. Cadê o som? Pove. <risos> não, peraí, peraí, como é que é gasto? Pove. Visão dela. Vai, galera, bora. Aí. Bora, bora, bora, bora. Mano, eu, eu e o Caixa aqui do nós passamos de primeira esse daqui. É, passamos de primeira. Imagina tomo. que a gente ficou 40 minutos andando por aí. Aí o Doma, seta tá pra trás. dá a seta ó. tá pra trás. Meu Sim. Deus, tem muita seta ali. This way. Bom, é pra trás. Ali ó, ali, ó. ali o bicho. Ah, não, cara. Eu vou lá com o Dom É isso aí. É this way, é this way. Aqui ó, ali ó, ali, ali, ali é o bicho. Tá agado, né, Olha, chama uma placa aqui ó. Que que é isso? É uma tomada, uma tomada. Vamos, continua andando aí. Tudo, tudo. Vamos lá, Dome. é tudo, tudo, tudo. daily vlog. Eu tô, tô acompanhando você aqui na... nas backrooms. Beleza. Confira eu tô, é o eu tô sendo o cameraman aqui. Aqui é um caminho patão que eu montei. Eu tô tá me cameraman. Vamos lá, Dama. Né? O que você tem Cadê? a dizer pro pessoal que tá vendo o vídeo? Eu acho. Olha o cu que, de que tá é. assistindo. Ai, que susto. É que... Nossa, velho. Pô, é Na mal. moral, tu viu com o encim preto, assim, num lugar assim. Com, com assim pra Você assim. que falou que eu vi com essa aqui, é eu sou um animal de merda. É não pensei, né? Gente, pra esse lado aqui, vou só pra falar, eu tinha achado a escada, mas... Ih, achou um caminho aqui. Não, nós não, não, achamos. Olha, luz de puteiro. Achamos. Achou a saída, vai lá. Olha só, o cara Olha. é profissional. Achamos Temos o um GPS, mano. É. Nossa, velho. Não, o Doma ele achou na cagada. Bora. Vai, Doma, segue, meu filho. Caramba, mas é muito bizarro olhar pra trás com vocês de longe. Parece algum bicho com lanterna nos olhos. É, eu com essa skin preta que tá né? Não, não, né? vocês dois ficam transparentes. Acho que até não dá pra ver só o olhinho. É burro da aerofobia. O que, que é a é, é mesmo de apirafama? É o nome do jogo, Doma. Olha lá, olha lá, olha lá. É uma estrela, é uma achei. estrela correndo. Toma, não vai, não vai, Doma. Não vai, Doma. Doma, Ai, se você morrer, foi. você perde vida. É uma estrela de quatro. É uma estrela de quatro correndo igual só. sua <risos> é. Já achei que é. Cadê o bicho aqui atrás? Não, por favor, faz ela correr atrás de você aí. Já tô girando o bagulho. Ó, oh, Doma, a gente... Ai, caralho! Ah, é... Eu tô tentando que ver é onde é que a estrela, eu tô tentando ver onde é que a estrela, tá pra eu distrair ela pra ela ficar presa aqui no começo aqui. Eu tô tentando não... lembrar o lugar das válvulas. Ah, legal que o Cacho falou, nunca mais vou voltar a jogar a pirofobia. Jogando a pirofobia é. Já achei mais um. Pô, meu, como, a... peraí. Como assim, um jump esquerdo do primeiro nível ou ele ainda aparece aqui? Como assim? Aparece, pô. Apareceu no meu último vídeo. Não, é mano, não era pra ele aparecer aqui no primeiro, no segundo aqui, ó. Era aparecer na já achei, todos, criança, já achei todos! Já achei todos! Já achei todos! Já vai pra porta, gente! Já, já. já vai já pra a porta, vai pra porta, vai pra a porta, porta, porta. Vi, vi. Vai porta. Tá a porta com vi. uma luzinha vermelha. Vai, porta, vai pra porta. Ela não tá. Ah não, eu tô na outra porta então. Animal! Animal. Ah, não, é ela mesmo, ela não. Só que ela não tá abrindo. O cara é profissional. Ah, tá. não, não. Nós, estamos junto. O cara é pica, né? Era pra, era pra estrela ter vindo ficado preso aqui no começo, mas nem pra isso ela presta, <risos> Se não sou eu, vocês estão lascados, né, mano? Mano, eu tô ligado que tem um bug. Tem um bug que, tipo, o... Algu alguém desce lá a pessoa morre. Como assim? Eu desci lá, eu tô. Eu, eu, não, eu não morri. É que, é uma, tem um bug lá que você desce lá, você fica, tipo, você acaba de entrar embaixo da água, você morre. Oxi! É isso aí, agora nós estamos nas reais pack rooms. Pula essa bosta. Pô, oh, na moral, salve aí nessa última aí, hein, mano. Senão nós ia ficar 20 minutos. Salvou. Só procurando as válvulas, se é. eu não lembrar. Aí, galerinha aqui, ó espaços minares. Cadê o Doma? Ó, é. oh, Doma, agora não corre. Só isso que eu te peço. Não corre. A não ser que a gente... O que acontece se eu correr? Doma, vai vir o bicho de quatro, é igual seu pai querendo no é. seu cu. Vai vir o Sim. tal do cozinho empinado. Problemas técnicos, rapaziada. Comi o cu do Doma. Exato. E aí? <risos> tá vendo? Aí, ó. Olha o seu pai de quatro aí, ó, Doma. Meu filho. Olha lá, Sai que isso! Sai daqui, Dom! Porra, é gente... <risos> muito feio! <não> <risos> eu, eu sou o verdadeiro boss. Chega uma Ai, não! Mata não, mata não, mata não. não! Mata -肉 -肉 -肉 -肉 -肉. não, mata não, mata não! Mata não, mata não, mata não! Mata não, mata não, mata não! Sai daqui, sai daqui! <risos> eu entrei no armário. <risos> hum. Como é que é a chave? A chave é um negócio amarelo dentro do armário. É. Fica na gente entrar. É, fica na gente na terceira gaveta, achei mais assim. Não, Eu tô vendo o bicho trepando. Achei a, a terceira a chave, é isso aí, aqui. tamo junto. Ai, oh, não, não, não, não, não, você não me viu, você não me viu. Eu tô com três chaves, irmão. Tô com três chaves, sai daí, pô. Qual foi, meu Calma, fica aí, não, fica. fica, fica, fica, volta. Aqui aqui vemos um furro, um furro com gorro com, com, com, com Volta com TV, lá no. Foi caralho! É.. volta lá no aqui, início. Aqui vemos um furro, aqui vemos um furro tá um um gorro vermelho. Esse animal se chama Ele É mais que comecei... a puta da sua mãe. Ele tá comigo aqui. Calma! Eu comecei a correr. Isso, de aí, não, de mim e Esse cara, animal chamado Cashi é magrum que a puta tá da sua mãe. É, cadê, cadê? Achei o botão. Menos né, um tá botão. Que claro que você consegue. Confio em você. Ah, já foi ah, aqui, Agora foi. tá, agora eu tô confiante. Ó, Ah, pega aí! Não, cara, sou um fantasma meu animado. Mano, eu tô fazendo uma gameplay corrida aqui. Speedrun, você é louco. Ah. Depois do primeiro vídeo eu já fiquei eu profissional. Já... Caralho, a bunda dele é muito feia. Exatamente. O cara vem bunda de monstro, mano. Que isso? Só falta, Só falta a gente jogar Dors. Um dia ele vai lá ver a bunda do monstro e fala. Help Radão. que não podia jogar Dors. <risos> o Doma tá entrando na sala que a gente já entrou. Eu vi ele, eu, eu, ele. eu vi ele. Cadê o bicho? Cadê é tá você? Ai, não é. Cadê o botão? Mas é só correr a... Ah, aqui não tem botão, né? Chocolate. Ah, eles tiraram a... os vidros com o olho. Pô, era mó da hora. Tiraram o quê? O vidro que tinha os olhos. Aquela era o espelho, né? É, isso aí. Quem que foi o filho de uma puta? Quem que foi o filho de uma puta? Eu. Agora sim eu acho que abriu o portão. Lá. Aí abriu. Alguém é. vai lá, alguém vai eu. lá. Eu. Cadê o portão? Bom, eu sinto pra vocês. O bicho ele começou a correr aqui pra cima de mim. Tá aí na porta caixa. Oxe, que porra é isso? Que isso, que isso, que isso? <risos> que isso? Filmado sem câmera. Cadê? Que que, que que aconteceu? Mano, aí? o bicho começou a, a estraçalhar o chão. Na pica. <risos> ele tá quicando no chão, tá maluco ele. O personagem é um velho de 38 anos. Não trabalha com carteira assinada, é? ele é agiota. E ele não aguenta correr 10 segundos, senão ele morre. E o SUS não cobre o plano vai, de saúde cara. dele. Talvez então, ele consiga descer a escada, hein? Uh! O cara, é cara é pica. Agora a gente é vai tudo. se lascar. Daqui pra frente a gente se lasca. Oxe, mudou? Ah, esse aqui não tem monstro não. Caramba, Caramba velho. Tá muito brincando. lindo. Nu. Toma, relaxa. Esse aqui não tem monstro não. Esse aqui você pode correr até ficar pelado aqui que ninguém liga. Atrás. Atrás, Ah, Aí, ah, finalmente. Pô, eles retrabalharam nessa área aqui, velho. Tá muito bonito comparado do último vídeo. É, era, era mó cinza, velho. For... Ah, Bom, aí agora bota. Não, bota uma comparação. Uma, uma do lado da outra. Cara, aí. Beleza. Onde que a gente tá indo? Ó, galera, à esquerda uhum. temos antes e à direita temos depois. Não, mas. Ô, oh, essa área que tá muito linda, velho. Tá bonitinho. Tá mesmo, eu... tá eu... Ah, indo. Eu... Agora, eu... agora esse cano tem cor. Ô, Doma, como é que você quebrou o cano? Tem um monte de cano aqui, né? Qual o oh, cano? <risos> o que a gente precisa fazer? É caralho, tá Ó, não, a gente tem que procurar a porta branca. Achei! Achei! Achei! Não achei não! Puta que pariu! Vai tomar no cu tem uma... tem uma lâmpada pendurada no teto! Não, eu olhei pra luz e eu pensei. Caramba, velho, É a porta. Eu virei, não é era. A porta. Ah, é, tá Acho que eu achei agora. Agora eu achei! Achei! Caramba, achei. Nossa, é muito lindo, velho. Tá com glitch. É isso. Vamos lá. Tá com glitch. Pelo menos pra algo você presta Ah, aí. pelo amor de Deus o ah, que a gente se lasca? <risos> Sejam bem-vindos ao lugar do Inferno Ó, ele tem... Se você ver uma coisa de olho branco Ou seja, se eles me verem com o olho branco, não é isso Entendeu, né, dona Eu acho que não ter nem me ver com o olho branco Porque essa cara aqui da minha personagem aqui é uma máscara Não, mas a gente consegue ver ainda assim Eu achei um bagulho aqui Ó, a gente tem que procurar uma luz roxa tem é uma porta Preza, na uma real. Uma porta de luz roxa. E se o bicho? Corre! O não fudeu, é isso. Corre. Se, estado? se você começar a ouvir a é sua não é a gente. Corre mais rápido que você puder. É isso aí. Eu estou preso. Achei! Achei! Achei! Achei! Achei! Achei! Achei! Achei! Achei! Yes! Eu sou muito pica. Uh! Não é uma coisa que eu vi vocês, infelizmente, não, o pessoal do vídeo vai conseguir. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Gente... Que na é isso, verdade... Cara? É, porque na verdade isso aqui é fácil de bugar. Tem que fazer o quê Correr, dom Só correr pra saída? Gente, mas aí tem um monte de caminho no bagulho, tem um monte de... obstáculo. você tacam. só corre, meu filho. Esse, esse meu stream não acaba. Meu Deus, o mapa tá uma merda com tá a corrida. Pô, vocês sabiam que esse lugar que a gente tá, esse lugar é um hospital? um uh! porta. Cheguei. Acabou que eu não ouvi nada que vocês falaram. Então.